Continuando aqui, a gente tem essa cena maravilhosa. Que aí mu muita gente.. Fala, há controvérsias aí. Vamos, chegamos aí finalmente nesse. Eu odiei. Nessa lenda <risos> apócrifa, Eu odiei, né? Da... Não tem nada a ver, gente. Coloquei até o elfo aqui, ó. Ele tocando na árvore ali, a árvore se iluminando. Esse elfo que é mais poderoso que um vala, né? Toca na árvore, a árvore fica. Né? Meu Deus. E aí tem o... chega o... o Balrog. Me falem a opinião de vocês sobre essa lenda. Gente, não tem essa lenda aí, na... no... não é cânone, né? ou não... não tá no legendário, não foi escrito, então criaram pra série pra justificar Mifrev. <risos> é, na série eles falam que é uma lenda apócrifa, né? E o próprio Elrond meio que acha estranho, né? O Gilgalad uhum. citar. Então, assim, eu vou me agarrar ao fato de ser apócrifa e não é verdade. Uhum. Mas achei muito, muito, muito forçado falar que Primeiro que o Mithril é a união do, do, do um bem com o mal. E esse bem é um, é um elfo que tem um coração de mão e... Oh, não é nem um Maia, para ser equivalente ao Balrog. Porque o, o, quando o Gandalf luta contra o Balrog, que são dois Maia, né? Sim. Aí não, é um elfo e um Maia, nada a ver, com coração de mão, é aquela coisa meio brega. E aí vira a união do poder do bem e do mal, se transforma bem em Mithril, que, que, que se juntou com uma Silmaril, que tá ali embaixo, a Silmaril, problemas do Mithril, né? Ou hum. seja, que viagem, gente! É muita forçação de bairro eu detestei. Mas eu tô assim, me agarrando ao uhum. fato de que é uma lenda mentirosa uhum. e que depois, assim, meio que, que vai cair por, no esquecimento e que era só o fato de algo que os elfos naquele momento estavam se agarrando porque eles estavam sentindo que eles estavam perecendo então eles tinham que acreditar em algo naquele momento. E aí esquece e enterra logo essa lenda. Eu não gostei. Isso aí me parece um eco da conversa da Galadriel com o Halbrand de que eu preciso tocar a escuridão para poder descobrir o que é a luz. Então, para poder superar o bem e o mal e conseguir a plenitude deles, eu preciso saber um pouquinho de cada um deles. Eu preciso ter um pouquinho do mal e um pouquinho do bem. Ah, isso é Yang. tão ruim. É, é, é. Eu acho isso... Isso é bem É a segunda linha do, da minha hipótese dessa não, frase tocou. do King Rod <risos> Kirsten, que é horrível que é uma coisa maniqueísta ah. de nossa, que é uma bobajada tremenda. Então, o que estava indo bem até então, essa, esse relato me deu um, um, um freio. Né? E, uhum. e, e, então, eu fico preocupado Deu uma desanimada, né? É, eu fico preocupado mesmo, porque aí é um tema metafísico fundamental, é, que é o bem e o mal, e, a, e como isso se expressa na materialidade das coisas, é, que é, um pouco, que é assim, a coisa da Simaria, Você pode dizer, ah, não, tentar tá salvar, né? Então, ah, a Silmaril também era um pouco. Era, misturava a luz das árvores com a vaidade do, do Fëanor. Por isso que ela também estimulava o Morgoth. Por isso que ela também foi. Atraía o, que é o mal. É, exato. Então, não que isso de fato seja a salvação dos elfos, mas é também uma forma de maldição. Então, o Mithril é também o que vai gerar ganância nos anãos para descobrir o Balrog, então também uhum. essa ideia de uma confusão dos próprios uhum. elfos sobre o que é o bem e o mal, e que, obviamente, Sim. também pode gerar um problema. Então, quer dizer, há mais uma confusão cinzenta da Segunda Era. Então, pode ser por aí, quer dizer, não é que é isso Sim. mesmo, Sim. certo? Sim. Mas é uma, um desespero do Gil-galad de querer usar ah. essa cultura uhum. apócrifa, para poder explorar hum. o mitril e aí já... Eu estou me eu agarrando mitrio. nisso, para ficar legal. <risos> Porque... Agora, não, não. eu acho que tem, tem uma, uma, um boato aí que a galera inventou que pode ter sido também o um Sauron que implantou, botou essa lenda boca na cabeça lá em Beleriand, lá já desde a Primeira Era. O que pode ser bem interessante também. É... Ah, mas é. eu estou apostando mais nessa aí que, que o Diego falou mesmo, que, que eu também tinha pensado. Eles se, a, se agarraram nessa lenda que não é tida como canônica, porque eles estão desesperados que estão perecendo. Ponto. É, eu gosto, de, vo eu gosto de vocês dois, porque vocês conseguem filosofar nesse tipo de coisa, porque eu sou mais de exatas. então não, eu falo, Que bagaceira gente, mim, é essa? É, é, mas que bagaceira é essa? Dá errado e pronto. Tipo, não tô nem tentando encontrar. Não, isso. mas é que me incomoda essa coisa do bem e do mal é, fundidas como algo, um, algo necessário. Isso uhum. me incomoda bastante. E eu acho que é não touqueniano, é por isso que me incomoda. Não, porque uma outra o bem e, e o mal e não se misturam, né? É, é, o Tolkien, ele... Assim, o bem e o mal pode se misturar no mesmo personagem. Se mistura várias vezes Sim, no sim. Mas o bem e o mal são muito claros. Eles em si não são... Mas ruins. a separação, tipo assim, o personagem é, pode exato. ter bem e mal, mas é. <risos> um momento, ele não consegue ser bem e mal ao mesmo tempo. Ou exato. ele, em um momento, é, ele é mal... O bem e o mal momento... são muito claros no Tolkien. Isso, mas eles podem confundir misturado assim... É. Isso, não é fundido, é. é. Agora, é fundido. assim, ele pode confundir na mesma pessoa, como você tem o Ada, ah, tá, tá bem toqueniano. Acho que convence. A própria Galadriel e tal... Tô... Mas é bem claro que é bem e que é mal. Aí ali você tá fazendo como se fosse um, um, um produto desejável, e, e é desejável que ele seja desse jeito, bem e mal ao mesmo tempo. E aí eu acho problemático para, para Tolkien, entendeu? Eu, eu acho que o mais problemático vai ser agora, a imagem que eu vou mostrar, que aí vai derrubar tudo. <risos> o Balrog com asas. Ah, é mentira, tá, é, ah eu, ele tinha muito tocado, Ah, tem a... oh, Eu Deus. só anotei no take, ó, tem outro aqui. Só anotei na hora de tirar, ó. Os takes, ele tem até um, um, ah, um gancho, assim, na asa dele, assim, ó, um... Ah, mas é a cópia, um aquela assim. <risos> <risos> o Balrog tem asas, acho que aqui... aqui mas que é um pessoal... desenho bem de honral, né? Me lembra um pouquinho da, da queda de gondole dele. Sabe aqueles marilhão com... Com gorfina. Lembra bastante. Uhum. Não é? Parece, parece. tá, tá no, é que o elf na tem que queda de um Gondolin, né? Verdade, verdade. Então, acho que aquela daqui... do seu marilho que tem. Eu que não tenho mais. Aqui não tá aqui em casa, não tá na casa mim, Ah, aquela da Martins Fontes, que tem um monte é, de é... balrog nas portas de Gondolin. É. é aquele lá foi o meu primeiro Silmarillion. Verdade que o John Howe ele desenha os balrogs com, com, com asas, asa. né? Quem não ele desenha gosta. é o Ted que faz um balrog bem esquisitão. E o, o Alan Lee faz o balrog que eu acho mais bonito. E sem asas, que é aquele Balrog que tem ilustração na Queda de Gondolin mesmo, o livro, a Queda de Gondolin, com as ilustrações uhum. do Alan Lee, tem uma ilustração do Glorfindel lutando com o Balrog. Aí uhum. é sem asas. Essa ilustração eu gosto mais. Uhum. A do John Hall eu não gosto muito desse Balrog com asas desse jeito, não. Parece um gárgula, né? Ele desenha um estilo um gárgula. Mas... Eu gosto, embora eu acho que eles não tenham uhum. asas, eu não não me, não me incomodo. É. Ô, ô, Diego, coloquei uma polêmica aqui, ó. Pior que o apócrifo, a lenda apócrifa é o Balrog com asas. <risos> que apareceu. Aí. É, o elf tinha a lenda né, também? <risos> Boa. Eu desculpe, eu tive que atender uma coisa aqui em casa e. Não, eu... sem problema, sem problema. A gente conseguiu conversar aqui. Aí fizeram um raio atingir exatamente a árvore no momento da luta. A árvore não tinha para raio, né? <risos> eu acho assim, que assim, essas questões, assim, como, como no fundo. É, e eu, eu, eu penso que a esperança uhum. é que é, eles vão amarrar todas essas questões da frase do Fingroth para a a conversa que ela tem com o Halbrand sobre tocar a escuridão, essa lenda, uhum. é, o orgulho dela, é, toda essa questão do, do, do culto dos homens a, a Morgoth, a Sauron, a, a, o enfraquecimento dos fiéis, a, a ênfase na debilidade dos fiéis, da da frouxidão dos fiéis, da, da, da, da estupidez dos fiéis, tudo isso me parece que são elementos é, que podem ser é, salvos, <risos> porque a própria corrupção de Númenor e a própria corrupção é, de Eregion é, com Celebrimbor uhum. e o próprio surgimento da, de de, de e da Terra e a queda do Sul, né, a queda da Falfland e o surgimento de Mordor, tudo isso é fruto da confusão, tudo isso é fruto... Uhum dessa mistura de compreensão do bem e do mal do esquecimento da tradição de, da, uhum. do afastamento da graça Sim. então a única esperança que eu ainda tenho essas coisas me mostram eu já fico mas é que tudo isso seja inclusive o Gil Gallat, que é um personagem também que eu não tenho gostado muito é, é, esse negócio dele de ser o porteiro dos Valar para Valinor me é muito estranho quer dizer eu autorizo quem vai para Valinor ou não esse, aí, como a gente quer que... Eu, eu vou conceder que vocês vão para Vale. Não, isso é uma coisa que... É, muita pretensão. Isso subiria a cabeça de qualquer um, quer dizer... Não, é, não, não, não gostei da maneira como foi é retratado. Então, e o ele é chamado é... como alto-rei em todo momento. Tipo assim, não só dos Noldor, mas de qualquer elfo ou de qualquer criatura da Terra-média, né? É, então me pareceu uma coisa muito... De novo, uma caricatura do rei poderoso, mas prepotente, inchado de orgulho. De novo, essa falha. Então, é, é, também não gosto da, do personagem... E é, a esperança, né, de novo, repito, é uhum. que todas essas questões sejam, na verdade, uma grande teia que uhum. vai puxar a Segunda Era para o chão. É, essa é a, a ideia que, que, que me parece. Né? Uhum. É, inclusive, eu penso nessa introdução aí, porque não, também não é negócio de metril vai salvar os elfos? Essa árvore apodrecendo. <risos> entendeu? Dizer... pode, olha, <risos> de Caramba. caiu, né? Oi? É, então, meu, olha aqui, aqui. Ó. pelo amor de Deus, pra onde vocês vão? Assim? Quer dizer, é, não, para RPG. E, pelo amor e, de Deus. O, o, o Venom, o Venom Eu entrando na árvore, academia, né? Não tô aqui, não. É, isso, vamos fazer em casa então, com os é, amigos, né? É, e o que vocês acharam do Venom entrando na árvore aí, né? <risos> Muito estranha essa estética também desse envelhecimento, dessa corrupção, né? Do do reino élfico e tudo mais, né? É, até o Marcelo falou aqui que a, as árvores são para raios, né? É verdade. Tinha esquecido disso, Sim. que as árvores elas atraem Sim. mesmo os raios, né? E... Mas eu acho assim, esse, puxa na ganso, eu, uhum. Diego, eu acho que também eles estão tentando deixar os personagens mais esféricos, né? Eles têm essa complexidade. Mas uhum. a minha esperança é a própria história que o Tolkien criou. Que é bem isso que você estava falando. A própria história vai... Não tem como estragar tanto se eles têm que seguir pontos cruciais da história. Mas essas coisas aborrecem um pouco. Eu confesso Sim. que esse episódio eu tava, assim, lutando bem, bem forte contra os haters. E tem uns que eu não respeito. Aliás, você pode falar os tipos de haters que você diz que é forte Tem uns que eu não respeito porque é puro... Alguns. E outros eu não, nem vou falar quais são que eu não respeito pra eles nem chegarem até mim. E outros eu entendo e tal. Tem muita gente, assim, muito... É, correta, né, nas suas críticas. Sensatas. Mas eu estava é, até agora, e ainda estou, na verdade, porque eu acho que a melhor crítica, e eu amei aquele texto daquela menina que escreveu lá no Comunhão e Libertação, um, um site, que assim, é assim, é, a gente saber enxergar à luz das coisas, e, e é ali que o Corey Olsen segue, né, que é, é você, a melhor crítica é aquela que procura entender. Porque assim, a gente tem uma tendência meio maniqueísta, né? Ah, é uma série de milhões, Jeff Bezos e não sei o quê. Então é mal. É rico, é mal. É milionário, é mal. Mas a gente tem muita gente trabalhando por trás. E assim, se a gente for acreditar que o mal é tão forte assim, então nem vale a pena, né? Nada nessa vida. Então, assim, eu acho que a melhor crítica é aquela que procura encontrar a virtude, a boa intenção das pessoas, porque no fim das contas as pessoas querem um bem, a maioria delas, uhum. mesmo com seus infinitos defeitos. E sim, aí trazer críticas embasadas, louvando ou uhum. criticando ou trazendo os pontos negativos, mas de uma maneira justa, honesta, né? Sim. Mas procurando entender quais são as intenções reais que tem por ali e, e, e já tendo alguma fé na boa vontade das pessoas. Né? sim Então eu acho assim, eu dei toda essa volta, mas chegou nesse quinto episódio e me deu essa desanimada com a história da Mithril, assim, forte, que até então não estava. Até o quarto episódio eu não entendia porque as pessoas reclamavam tanto e eu acho que muitas delas reclamavam sem é, nenhuma juízo de causa. Eu não achava que tava arrastada, eu não achava mesmo que tava arrastada a série, porque para mim, assim, tá apresentando e agora vai. Mas nesse episódio, me deu uma desanimada forte, assim, não, não larguei o pano, é mas... que Você criou a expectativa que esse episódio seria o ápice, né? É... Não, eu criei a expectativa que ele já ia pra Terra-média, entendeu? Porque assim, ah, tá bom, tá apresentando já no tudo. Pode apresento... você no sexto. É. É, e esse quinto, acho que ficou uma gordura ali, apesar de ter umas coisas interessantes, que é o caso do Ada que eu falei, desse, desse lado sim, os diálogos com, uhum. da, da Galávia com o Raul eu achei muito bons, foram, foram coisas boas, sabe? Uhum, uhum. Mas estragou essa parte da Mithril de uma forma muito grande pra mim, assim, não precisa, que não chamaram a gente, né, pra conversar com eles, com o <risos> departamento de vai-da-merda, porque, na verdade, eles tão menos. <risos> verdade, verdade, verdade.